Seja muito bem-vinda ou bem-vindo a mais uma aula do Curso de Python para Inovação Cívica. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre como é que o diário funciona por dentro e como na última aula a gente deu uma olhada na plataforma de busca principalmente, hoje a gente vai dar uma olhada mais na API, aquilo que está por trás da plataforma. E aí, como é que o diário funciona? Vamos ver um pouquinho da arquitetura? Tudo começa com a página do diário oficial. Ela é lá onde é publicado o documento e esse, essa página ela pode ser um HTML, XML, pode ter requisições com JSON e etc. Uma página web comum. E a nossa interação com essa página web é através de raspadores. Conhecidos como spiders também, são os programas que vão ficar fazendo a, aquela interação sendo executados diariamente e pegando o conteúdo da, da última publicação que ainda, não foi, que ainda não foi baixada. Ela raspa os metadados, por exemplo, do diário, como a, a data que é de publicação daquele, daquele documento, se tem o um número de edição também pega isso, se é uma edição extra ou se é uma edição, Eu também saber sabe o, o poder se é poder executivo ou também é executivo e legislativo. E juntamente a esses metadados, que são do nosso interesse, a gente também pega o arquivo bruto, que é o, é o mais interessante disso tudo. Esse arquivo bruto ele vai estar em diversos formatos, como PDF, HTML, é, DOC, etc. A maioria deles são formatos fechados e ele vai passar por uma etapa de processamento. Essa essa etapa de processamento, tem como a extração do texto. A gente vai pegar esse formato fechado e extrair para um, para um formato aberto, que é o texto puro, que é o txt. Com isso, a gente tem agora esses dois arquivos disponíveis e a gente vai salvar tanto os metadados, quanto a URL desses dois arquivos, quanto o conteúdo do txt no índice usando o Elasticsearch, que é um tipo de banco de dados que é muito otimizado para consulta em conteúdo textual. Por isso que a gente está salvando o conteúdo diretamente também no, no Elasticsearch. Junto com os dados do Censo, que é uma plataforma colaborativa para mapeamento de onde que, esses, onde que os diários estão sendo publicados, que é uma informação que nós não temos ainda em, em sua totalidade, por isso que é colaborativo e é bem importante essa, essa contribuição com o Censo de Diários Municipais, nós colocamos todos, todos esses dados que estão tanto no índice quanto no, na base do, do Censo na nossa API. Com isso, nós temos todos os dados que são necessários para a gente fazer as nossas consultas nos conteúdos dos diários e, como a gente já viu, a a nossa plataforma de busca, ela interage com essa API para poder disponibilizar essa, esse, essa, esses dados de uma forma muito acessível para qualquer pessoa não técnica ou também para alguém que esteja só interessado em, em fazer uma consulta rápida. Mas e aí, como é que essa API funciona então? Agora eu vou mostrar aqui a documentação interativa da API do Querido Diário e por interativa eu quero dizer que a gente vai poder mexer nela através do navegador. Normalmente a gente usaria algum, algum outro programa, coisa assim, mas a gente vai poder interagir graficamente nela. Então vamos lá. A gente vê aqui que a API ela é... A API não, a documentação da API é acessível através dessa URL e a gente vê alguns pontos de acesso. Vamos focar em dois deles. O primeiro é a busca por nome de cidade. Esse botão aqui ativa a interatividade e permite que a gente use os parâmetros que estão aqui. Nesse caso, o parâmetro, esse, esse parâmetro é um parâmetro de trecho de nome de cidade que eu quero fazer uma busca. E aqui eu vou colocar palmas e ver que na resposta nós temos um CURL, que seria uma demonstração de como fazer essa mesma requisição que a gente fez usando um programa para terminar o Linux. E outra alternativa aqui isso também seria uma URL alternativa direta, que a gente vai ver depois como usa usando o Python. E aqui nós vamos para a resposta, a gente vê que o código recebido foi 200, ou seja, tudo ok. E que é um, que é um JSON, o documento de resposta. Esse JSON ele tem várias cidades, e essas cidades a gente consegue ver que tem palmas no nome. E também tem outros metadados, como, por exemplo, a qual o estado da federação eles pertencem. O nível de acesso, que é algo que é, pode ser visto na documentação lá da plataforma de busca do Querido Diário. E também publicações, URLs de publicações, que nesse caso existem para essa cidade aqui, já está mapeado. Mas pode ver que nesses daqui já ainda não temos mapeado. É, também é relevante ver esse ID do território, cada, cada município tem esse ID, esse ID é atribuído pelo IBGE e aí a gente consegue identificar os municípios isoladamente por esse ID. A gente vai usar esse ID, por isso que eu copiei ele, na, no nosso segundo ponto de acesso, que é o ponto de busca de conteúdo. Quero buscar o conteúdo e filtrar o conteúdo só por essa cidade. É, o, a busca é por palavra-chave eu vou botar aqui uma palavra-chave só que vai ser compras eu também posso efetuar mais filtros além da cidade, como por exemplo esse que é o de data 1 de janeiro de 2021 só quero que retorne resultados de documentos que foram publicados a partir dessa data aqui eu também posso definir quantos resultados encontrados eu quero que apareçam nesse caso 10 Vamos dizer que, aparecem, que aparecessem 90 mil. Eu não quero que isso retorne tudo de uma vez para mim. Eu quero pegar de 10 em 10, por exemplo. Então, essa primeira requisição só vai retornar 10. E aqui seria uma ordenação, que eu vou ordenar por data descendente, para que a gente pegue as datas mais recentes, mais recentes primeiro. As respostas aparecem aqui. Mais ou menos da mesma forma, então vamos direto aqui para o corpo da resposta. A gente vê que foram retornados 67, foram encontrados 67 resultados, e, mas aqui esse, esse campo Gazetes, ele só tem 10 elementos, porque foi o que a gente disse para retornar. Aqui a gente tem alguns campos. Esse daqui, por exemplo, mostra um contexto em volta da palavra-chave que a gente que foi encontrada, né? E aí a gente já tem uma ideia de onde é que aquilo está localizado, mas se a gente quiser ter uma ideia melhor ainda, a gente pode acessar o arquivo completo publicado em txt através dessa URL ou até o arquivo original que nesse caso é um PDF, nessa outra URL daqui. A gente vê os mesmos metadados, como o estado, nome da cidade, território ID, que, tem, que tinha antes, mas a gente também vê a data de publicação e se o documento é uma edição extra de diário oficial ou não. Com isso a gente consegue fazer uma aplicação bem robusta, se a gente quiser fazer várias requisições, tiver muitos resultados para analisar e tudo mais, quiser, por exemplo, baixar todos esses arquivos, a gente tem a URL de todos eles, e aí a gente consegue fazer coisas que na plataforma de busca pudesse ser muito trabalhosa, por exemplo. Beleza, agora vamos fazer um exemplo de uso em Python. Aqui nós temos esse pequeno trecho de código utilizando a biblioteca Request para interagir com a nossa API. Primeiro a gente começa fazendo o import de JSON porque nós sabemos que a, a nossa resposta vem em JSON, então é importante para manipular. E também fazemos o import de preprint porque fica mais fácil de visualizar a nossa, a nossa resposta com essa biblioteca. As duas fazem parte da biblioteca padrão do Python. Mas também temos a request que não faz parte, mas é uma biblioteca extremamente famosa e é um, um, um dos jeitos mais fáceis de se interagir com requisições HTTP. Aqui nós temos os nossos parâmetros, como já vimos, vamos usar uma cidade diferente dessa vez, usando o código BGE de Salvador, e mudando a palavra-chave que, que a gente quer buscar. Também é, botando um filtro de, de data só para exemplificar, e com isso, com essa f-string que é um jeito bem legal da gente inserir os parâmetros dentro de uma string quando a gente estiver declarando ela. Eu recomendo o uso, fica, fica bem, bem legal de se, de se visualizar e bem fácil de, de declarar também as, as strings. E aí depois a gente vai fazer a nossa requisição e ver a nossa resposta. E aqui a gente tem a nossa resposta. Dá para ver que ela é bem parecido com o que a gente viu na, na API, claro, é uma cidade diferente e tal, mas podemos ver que os campos estão ali e é, é desse jeito que a gente espera lidar. O Python ele vai automaticamente, com a biblioteca JSON, transformar isso num dicionário e a gente vai poder manipular como um dicionário normal. E é isso, a gente finaliza por aqui essa aula. Espero que tenha dado para desmistificar um pouco como é que o diário funciona. É um pouquinho complexo, mas nem tanto. Dá para ver que as partes fazem sentido ali, é somente o necessário para que a gente consiga disponibilizar esses diários de forma aberta. Espero que agora a gente, com essa compreensão, avance de uma forma mais confiante para as próximas aulas. É isso então, nos vemos na próxima aula.